Olá, aqui é o João Batista Sartor, o Tita Sartor. Eu sou o professor de música da UFSM, sou também o coordenador executivo da Orquestra Sinfônica e regente da orquestra. Nós estamos em parceria com a TV Campus no projeto UFSM contra o Covid-19. Nós estamos unindo forças. Nós, na orquestra, temos um projeto em que os alunos não estão parados, estão em casa, estudando seus instrumentos, praticando a música, se preparando para os próximos concertos da temporada 2020. Então, eles estão realizando uh, pequenos vídeos, contando um pouco de si e tocando, tocando a sua música, a sua arte nesses vídeos. É. Eu, da minha parte, sou flautista, estou com a flauta aqui na mão, é... Eu estou estudando uh, as peças do primeiro concerto que eu, que eu vou reger, ainda estamos aguardando a data. Então, é, entre elas nós temos, a, nós temos a música do Frederico Richter, que é o nosso fundador, compositor, grande maestro da, da nossa orquestra de Santa Maria, a suíte Três Cantos Poéticos. Depois nós vamos ter dois concertos com alunos da UFSM que foram selecionados o ano passado no concurso Músicos da UFSM 2019, que a Marina Monteiro na Flausa irá tocar o concerto de Chaminade e Ezequiel Zimmer no Fagote, que irá tocar um concerto de Mozart, Mozart em si bemol. E depois a Grande Quinta Sinfonia de Beethoven. E nós iremos tocar com a orquestra no primeiro concerto. A quinta sinfonia é uma maravilha. Ela tem quatro movimentos e a sinfonia é do destino, aquela do... Então, é o destino batendo na nossa porta, as dificuldades, as é o vírus, a dificuldade batendo na nossa porta, esse é o primeiro movimento isso aí, esse pequeno motivo fica todo o primeiro movimento né? depois nós vamos para um segundo movimento que é uma oração isso é um tema com variações é uma, uma oração de diversas maneiras né? é uma prece, digamos assim estou interpretando para vocês aí o terceiro movimento é uma ponte entre o segundo entre a oração e a alegria final o terceiro movimento também é uma dúvida, é uma questão. Também são aquelas, aqueles pequenos probleminhas, aquelas pequenas dúvidas que nós, como seres humanos, passamos. E o quarto movimento é uma explosão de alegria, uma explosão de felicidade, uma explosão de esperança. É uma explosão de humanidade. Essa música do século, início do século XIX, de Ludwig van Beethoven, então aquela expressão do, do humanismo, do ser humano redentor. Né? Então esse quarto movimento é a esperança. E é o que a gente vai querer mostrar para vocês na volta quando a orquestra uh, realizar o primeiro concerto, seja de qualquer forma, seja com público, sem público, online, é o que nós estamos prevendo. Mas nós vamos realizar esse concerto com a quinta sinfonia de Beethoven e esse quarto esse quarto movimento maravilhoso, primeira vez que trombones, pícolo, contrafagote entra na orquestra sinfônica. É um concerto, é, um, é um, uma sinfonia histórica e vocês conhecem. Então, o quarto movimento é esse aqui: ó. esse tema. Espero que já tenham. Um... Uh, escutado por aí. É o quarto movimento da sinfonia, sinfonia de Beethoven. E aqui, ó, a nossa gradezinha aqui do maestro, ó, em home office, estudando todas as notinhas, analisando tudo. chegar mais perto, vocês podem ver que está tudo cheio de, de, de cores, né? Cada cor dizendo alguma coisa, estudando todas as notas da, dessa linda Sinfonia para nós termos um lindo concerto logo que voltar então em parceria com a TV Campos nós continuamos com esse projeto e com o vídeo dos nossos musicistas da Orquestra Sinfônica tocando cada um na sua casa então um grande abraço e até breve